Vamos dar uma figura uh, que está representada aqui, como podem ver. Em que temos, está no referencial cartesiano, temos a reta AB, que é a reta FI. Temos também parte de uma, de uma função F, que é uma função quadrática. O O vai ser a origem, o A e B vão pertencer à reta, à reta AB. O a, o a está em cima do eixo o x e o B está em cima do eixo o y. E dizem-nos que aqui o B, a ordenada na origem, é igual a 2. E então, agora, ah, também nos dizem que a função f de x está definida como x ao quadrado. É-nos pedido uh, qual das seguintes equações pode definir a reta AB. Então, vamos lá ver. Em primeiro lugar, o que é que eu posso concluir? Posso concluir que a reta AB, como é uma reta afim, é do tipo y igual a ax mais b. Também, Uh, sei que é decrescente, está a decrescer. Logo, eu sei que o valor do meu A, o meu declive, tem que ser negativo. Aqui, tomo já algumas conclusões, que tanto a opção A, que tem aqui o declive igual a 1, é excluída, assim como a opção B também é excluída, porque aqui também o declive é igual a 1. Então, sobram-nos as outras duas opções, que, por sinal, tem as duas o declive igual a menos 1. Um. Logo, poderá ser qualquer uma delas. Falta-nos ver o quê? Falta-nos ver a ordenada na origem, que, nós, que nos é dito que é igual a 2. Assim, a opção correta será a opção C.